Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal canal Gessimário E para quem não me conhece, eu sou o João Francisco E galera, hoje já chegou mais um pacote aqui, compra da Shopee E é mais um perfume, né? A galera tá gostando demais do vídeo, Dando muito feedback, muitos comentários aí falando que já comprou De, pelo menos, do mesmo modelo que eu estou trazendo aqui, né? Não sei se é o meu vendedor, a mesma loja... Mas estão comentando que o que estão comprando também está sendo aprovado. Então, galera, já vou abrir o pacote aqui. Deixa eu abrir o pacote para mostrar para vocês. Mais um aqui, ó. Chegou bem embalado. Eu fiz compra de vários, tá? Aí tá vindo de diferente. Então, o primeiro vai ser esse. Chegou aqui agora. Já chegou, já vou mostrar. Eu não perco tempo, não. E já vou pedindo aquele seu like, né? Se já estiver gostando aí do vídeo, sem já ver qual perfume que é, já deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para dar aquela força legal aí. É, Compartilhe esse vídeo para mais gente estar tá vendo. E, galera, vamos ao que interessa, né? Já deu seu like, já se inscreveu no canal, já compartilhou já o vídeo... Agora eu vou mostrar o que interessa. O perfume de hoje, galera. Olha a marca aqui hein, que eu trouxe para vocês. Olha o perfume que eu comprei. Armani Code É um dos perfumes da celebridade. <risos> a galera aí, ó. A galera do meu artista adora esse perfume. aí embalagem veio bonita, hein? Tem, tá aqui, ó. O nome certinho, vem a descrição de quanto que é. É... É meio italiano, francês, não sei Deixa eu colocar aqui na câmera aqui, ó. Eu não vou conseguir ler não nem, nem vou passar vergonha Não vou ler Tá aqui uma descrição, acho que é francês E vamos abrir né A caixa, a melhor parte Aqui, abrir e mostrar Como que é embalagem Ó, já soltou só a tampa aqui E olha Armani Code Galera Oh, <risos> o vidro é simples né é na descrição lá da loja já está já tá indicando que é a essência tá a réplica a essência o ele tem o mesmo cheiro do original é o armani code esse aqui tem o mesmo cheiro se você pegar o original e pegar esse você pode fazer comparação é não é produtos originais e o melhor galera. Eu comprei esse aqui por R$ R$16,00 nesse perfume. Eu já estou curioso para ver o, o cheiro dele aqui. É, a galera diz que é muito bom. Que nem já disse no início vídeo. As celebridades gostam desse perfume. Você já vê em comerciais, vê em novela, vê em filme. Sempre desse aqui. E parece ser bom, hein? Até agora, galera, eu gostei de todos que eu já comprei, de todos que eu já passei aqui. É, vamos ver esse aqui, já vamos experimentar, né? Depois eu falo um pouquinho da embalagem e já vai deixando as, os comentários aqui, galera, para eu poder responder para vocês, tá? Se tiver curiosidade sobre o perfume, deixa curiosidade, deixa os comentários aqui. Se você já comprou, se você quer comprar, se você conhece... Né? Deixa aí seus comentários galera. Vamos interagir no canal Então vamos lá, deixa eu experimentar aqui né? Sacude bem Hum Espera Hum, galera Pensa num cheiro Top Eu não conheço o original, tá? Não conheço, mas Eu me agradei Dessa fragrância Nossa, bem suave Bem suave mesmo hum, a delícia então tá aí o perfume que eu, de hoje é, não foi indicação, tá do outro vídeo que eu mostrei o perfume foi indicação de escrito. esse aqui não foi indicação eu só futuquei lá pelo site eu futuquei lá pela Shopee encontrei o valor de R$15,99 16 R$16,00, né então achei muito barato pela o nome aqui da essência pela marca pela essência eu o assim, não esse aqui eu tenho que levar lá pro meu canal tem que mostrar para galera já que eu tô fazendo vídeo aí com esses perfumes aqui que são réplica não sei parecido é, amor a amostra não é né que é grande é vamos dizer que é réplica né o, o vidro eu podia a galera tão pedindo para mim dar a minha opinião então, a minha opinião, assim, eu acho que o frasco, eles podiam, assim, colocar um frasco bem idêntico ao original, né? Eles não, eles pegam um frasco padrão, eu já tenho vários desses frascos aqui, ó, essa embalagem aqui padrão, é, põe o rótulo, né? E vaza o líquido aqui com o com um perfume que é bem idêntico ao original. É, pelo preço, né? Você passar esse perfume aqui, menos falando por mim, passar esse perfume aqui, foi numa festa, foi um lugar é, com muita gente, é a, quem conhece vai perceber o cheiro, vai perceber a essência e vai comentar, porque é muito bom. Fica bastante tempo, tá? Eu já falei no outro vídeo, não é impossível dizer se é uma hora, duas, três, quatro, cinco, por causa de vários fatores, mas ele fica bastante tempo. Não é uma coisa que passou agora que 10 minutos some, não. Isso já percebi aqui que fica bastante tempo. Se for no tecido, passa, tá? Passa muito mesmo. Fica bastante tempo mesmo na roupa. Então, tô gostando. Já tem uma coleção. É, se esse vídeo aqui bateu uma metazinha aí de like, colocar aí 300 likes, pouquinho. Eu vou mostrar ali minha coleção, porque já são vários vídeos. De cada vídeo que tava fazendo, tava trazendo dois de vez. Então. Na estante tem bastante já perfume desses. Depois vou fazer um vídeo mostrando todos eles juntos lá, tá galera? Mas deixa bastante like para mim saber que vocês estão gostando do conteúdo Estão gostando aí do canal para me trazer mais Então o perfume de hoje é esse aqui O Armani Code É o um nome aqui bem francês Bem difícil, ainda estou sem a lente Não consigo enxergar direito é... Mas vou deixar uma foto bem grande, tá? aqui do ladinho para vocês verem e é isso eu gostei demais eu quero fazer um vídeo galera é baseado nos comentários tá que nem eu fiz o outro ficou bacana eu fiz o um vídeo falando sobre os comentários em cima dos comentários ficou bacana eu gostei demais então eu espero os comentários desse desse vídeo aqui desse perfume aqui para me fazer o outro próximo vídeo interagindo com a galera né e bora lá, bora que bora, tá com aquele like, like, like, muito like é, Compartilha para mais gente ficar sabendo do vídeo, ficar sabendo da essência E você que tem intenção de ir lá na Shopee para adquirir esse perfume Pode entrar na Shopee, pode pesquisar Pergunta aqui que eu deixo, não vou deixar na descrição, tá? Eu vou deixar nos comentários de quem perguntar, não vou deixar na, na descrição Beleza? Fechado assim então? Então é isso aí, né galera? Eu acho que é só isso Falando do perfume aqui de hoje, eu adorei a essência dele, o cheiro, né? Muito bom. Tem uns que é forte, tem uns que é fraco, mas esse aqui eu adorei mesmo. Então é isso, vou ficando por aqui e espero vocês até no próximo vídeo. Fui, tchau.